aqui para iniciar o um novo quadro do canal, o palco que show, Aê! Uhul! Uhul! Uhul! Vou trazer influencer, bituca, vem pra cá, meu, vem pra cá. Ah, Ai, meu. <coughs> <coughs> que emoção, tá aqui no seu programa. Meu, fala um pouquinho sobre você, o que você é, fala pra mim, meu. Olha, eu, eu fui chamada nesse programa, tá bom? Eu não sou muito de falar não, mas é porque me, me falaram que ia me dar um, um cigarro aí, mas eu vou... Não... É isso! Te dá um maço de cigarro pra você fumar mais tarde. Você fumar quantos maços por dia, abituca? Menine, ó... Oh, é, alguns. Alguns, tá bom? Hum. Você é utilizadora de pronome neutro, né? Tô reparando. Eu não gosto que tô com esse assunto! Meu! Você é praticante do que? Fala pra mim um pouco sobre você, meu. Olha, eu gosto de fazer é, polidance nas horas vagas. Eu sou feminista, eu gosto de militar no Twitter, Sinto algumas pessoas. Certo. É, sou nifomaníaca, mas sou trans às vezes. <risos> Que eu gosto mais de fumar. Ah, entendeu, entendeu. Quer saber que você é uma ex-alcoólatra? Me conta um pouco sobre essa história. Você tá que ou quer cagar, meu? Que que é isso? <risos> Olha, eu não gosto que toque nesse assunto, entendeu? Porque essas coisas mexem comigo, é meu passado. Não, você, eu, você eu muda de meu... voz o do pa... nada? O passado. Ai ah, eu voltei, desculpa! Desculpa, desculpa. Ah, é esquizofrênica, eu ela sou... é esquizofrênica. Eu sou, eu sou meio maluco. Eu, qual é o seu hobby? Conta um pouco sobre o seu hobby, por favor. Eu sou pink head. Você é pink head? Isso, eu bato nas pessoas. Negro na rua? Só em brancos. <risos> o que você mais odeia? Fala pra mim. Olha, eu odeio os gays! Eu odeio os gays! Você não gosta dos gays? Não gosto dos gays! <risos> O que te fez se tornar assim? Você é uma grande influencer, você influencia várias pessoas em Geisópolis. e meu, como você chegou até aqui, como você virou a Bituca? Olha, é uma longa história, tá ah. bom? Eu vou te contar, É assim ó, tem um, um tal de, de, de trans por aí, na, na, na nesses lugares aí que você frequenta que E daí eu segui isso. Aconteceu uma coisa muito, muito defasta. Lá, lá na minha cidadezinha lá, entendeu? Os trans invadiram a minha cidade. E aí, eu sou transfóbica. Transfóbica. E é isso, assim eu, eu saí de lá porque eles invadiram a minha cidade. Quem sabendo é que você é caminhoneira? Me conta um pouco sobre isso, meu. Sou caminhoneira de carreto. Eu faço mudanças por aí. Faz mudanças? Qual foi a mudança mais longa que você fez? Foi da onde pra onde? Fala pra mim, meu. É, Foi... Deixa eu ver... No, foi. Foi dali. <risos> então, eu posso falar uma coisa? Eu tô morando a favor, Vinícius. Tá morando a favor? Aonde, tá meu? Tá morando a favor? Na né? pensão. Na pensão? É do Borreto Ciro. É logo ali. É logo Meu, qual é a sua crença? Fala um pouco, meu. Fiquei curioso com essa religião. Olha, eu, eu conheci... Fui de repente... Eu lembro que a Floresta, é, Amazônica, quando eu saí de, de, de Geisópolis. De, ah, eu, eu sou prima da Peppa. Você é prima da Peppa, você parece um pouco você mesmo. Você viu? Ó. Oh, Mas, meu... Oh, oh. era... oh. Vocês são parecidas, meu. São parecidas, tá vendo? E daí... Eu encontrei um negocinho no meio da floresta. O que, que é isso, meu? O que, que você encontrou? Um babaco. Um babaco? Um babaco. Um babaco, meu? Isso, um babaco. Um babaco. <risos> e aí, eu transcendi. <risos> ah, então por isso que você parou de beber, meu? É, eu comecei a fubar. Ah... Entendeu? É, babaco, nicotila... Que baios. Você sabia que isso brocha, né, meu? É. Gente, não... Não façam isso, não fumem, tá bom? É porque eu não tenho eu não tenho é, órgãos genitais. Você não tem, você? Não tenho. Nossa! Eu sou um, eu sou um ser de, de, de, de gaysópolis, mas não, não tem. Você é ectomorfo, então? É, é Emafrodita. É é isso, isso. Você gosta de dedada no nariz? É aqui, ó, bem no focinho. Aqui. Bem no focinho? Encosta pra você ver. Ai, Olha. que fofa, é, bem, meu. Fala com isso! <risos> meu, você acredita em Deus? Porque normalmente f. A... Vocês não gostam dessas coisas né, dessas coisas de religião aí, que mataram milhões? Eu acredito no elo. Elo? Elo, elo é o que? Conta pra mim um pouco sobre ah, ele. Ele é, ele, é ele é tudo. Ele é tudo? Ele é tudo. Tudo. Tudo. Tudo. quer conhecer ele? Que eu vou fumar um cigarro eu, quero. eu posso chamar ele pra você. Tá bom, tá bom, Quem pode fumar esse cigarro aqui, vai ligar... É, um... eu vou não fumar É, vai ligar o um negócio de água, que não um pode fumaça. Tá bom, Traz ele. Cadê Eu preciso de fogo, o que eu faço? Eu já sei, agora eu vou invocar ele! Oelo! Reia! Hey Reia! Hey Reia! Hey fala uma palavra aqui. Badarosca! <risos> aqui fogo! Chiminho azedo! Não vou com você, oelo negro! Eu, Deus gay de Gaysópolis, ele, o protetor dos viadinhos, o homem transexual, o cara que foi perturbado e salvador da pátria da porquinha. Ele, por favor, me ajuda. Você me, senti, eu me, de, fogo. Eu me de fogo. Você me tirou do meu trono serubástico. No meu geizíssimo local, entendeu? E você quer fogo? Me leia, na minha bunda. E é. Ah, obrigada! Obrigada! é boniquilme. Eu queria muito que você participasse do, do, do, do negócio que eu tava ali agora! No palco que com esse, no pau Show Nossa, que merda! O proprietário dele lá é um geizinho que fica fazendo um pacto comigo toda hora que quer ter o um quinto pequeno. Mentira! E é de foda. Ai. Essas coisas. Você não quer participar, não. né eu não posso, porque eu sou um ser místico da Geisópolis e da Eu Tem dois lugares para... Ah, você é muito culpado. É, meu, minha agenda ainda meio lotada, assim, ó, que nem a sua. Eu não faço <risos> porra nenhuma. <risos> Só vagabundinha. Tá bom, então, viu? Um beijo. Ai, um beijinho. Aqui dentro tá do meu focinho, que eu gosto, que eu... Ai! Ai, que alegria, encontrei o um Elo, o negro, gostoso. Vai. Agora eu vou voltar pra lá oh. Oi, Já voltei Ah meu então vamos finalizar essa entrevista maravilhosa Muito obrigado por ser vir Platei uma sala de palmas meu Deus. Todo mundo adorou você Meu pessoal gostou de você Você percebeu Você aceita vir mais vezes Olha, vou te falar uma coisa eu, eu, eu tenho que virar minha agenda. Por que? Essa agenda é cheia? Eu, eu não faço nada, não tenho nada para fazer. Ah. <risos> é Difícil. Entendi. Mas duraria a vida também Por favor, eu quero que você venha mais vezes. E... Vocês querem que ele venha, pessoal? Sim. Aí, ó. Ai, então, meu, uma salva de palmas aí, muito obrigado. <risos> eu espero muito, tá bom? Que meu nome serve da SP asa, porque tá... Vai sair depois eu... dessa entrevista, você pode ter certeza. Eu não quero mais uma vontade, de favor, tá bom? Uma pensão, meu, uma eu não quero. Não quero não, não. Ah, uma é tão bom, meu. Tá bom, tá bom, mas eu não quero mais. Tá bom, então, meu. Mas é isso, pessoal, o pau queixou, é isso mesmo, aí, aí, aí ó.